Bom dia. Daremos início à 12ª Sessão Pública Extraordinária de Distribuição de Processos 2022. Os sorteio são realizados de forma eletrônica mediante um salto específico e passivo de auditoria. Os itens de hoje serão redistribuídos devido ao iminente término do mandato do diretor Alessandro da Fonseca Cantarino. O item 1 é o processo 48.500.04.955.2021.64. Reajuste tarifário anual de 2022 da Energisa Rondônia Distribuidora de Energia S.A. Vamos sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. O item 2 é o processo 48.500.004895.2021.80, reajuste tarifário anual de 2022 da Companhia de Eletricidade do Amapá. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tilly. Os processos é, distribuídos nessa sessão serão encaminhados ao relator diretor para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 12ª Sessão Pública Extraordinária de Distribuição de Processos 2022. Muito obrigado, muita boa semana, um bom jogo e cuidem-se.